E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Ótima semana para todo mundo. Tempo instável, hein? Conforme nós avisamos, na sexta-feira, frente fria chegaria e no domingo à tarde, bro, com a ventania danada em várias localidades do litoral, principalmente. Tempo instável nesta segunda-feira, com temperaturas caindo e vão cair mais durante a noite e a madrugada. Frio pela frente, agasalhos e cobertores reforçados, guarda-chuvas também, porque a frente fria passa pelo Oceano Atlântico e vai determinar com a infiltração marítima, essa chuvinha de vez em quando, que até ganha intensidade no litoral, sobe a serra e também chega a Grande São Paulo, ao Vale do Ribeira e ao Vale do Paraíba. O interior não é atingido, mas os ventos são frios também no interior, as temperaturas caem, mas o sol aparece de vez em quando entre nuvens, mais sol no norte e noroeste paulista. Temperaturas no máximo, 16, 17 graus e olhe lá no litoral, com muita umidade e sensação de frio. No interior do estado, 24 a 26. Na capital, 13 a 14 graus. Frio pela frente, noites e madrugadas, para agasalhos e cobertores reforçados. Um abraço a todos! O